E guerreiros, e guerreiros soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo. E antes de mais nada, queria agradecer demais, vai demais mesmo, o carinho, o apoio e a retribuição de vocês nos últimos vídeos. Tá, vocês estão deixando like, vocês estão comentando, vocês estão interagindo. Isso é muito legal, cara. Isso me incentiva cada vez mais a trazer conteúdo para vocês. Então, muito obrigado. Tá até você que é novo, você também que é oreudo sempre falar besteira aí no chat, você também ajuda de, de toda forma. Mas vamos parar de ser oreudo, né? <risos> tá bom? Então é isso. Rapaziada, como vocês sabem, esse mês, ou pra vocês que não sabem, o mês de fevereiro é mês de aniversário do Crossfire AL, tá? Nessa edição 2020, está fazendo oito anos, cara, que o Crossfire AL está no ar, tá? Crossfire Brasil, tá? São oito anos aí na ativa e tem muitos eventos tem muitos eventos e um deles é essa roleta e todo fim de semana né sexta sábado e domingo vai ter uma roleta né e você vai poder roletar para ganhar a peça de para ganhar a búfalo top Monsteration aqui então o prêmio mais em conta aqui o prêmio mais top seria a peça né a peça da nakonda justiceira ruby os outros prêmios é para quem não tem a é, tá com a conta nova, tranquilo. Mas para quem já tem, não é, muito, não é muito chamativo. Porque são só de dias. É um dia, né? E se a gente ganhar... Se eu não me engano, são cinco fins de semana ou são quatro? Deixa eu ver aqui qual que é, que eu não tô lembrado. É, são quatro. São quatro fins de semana, né? São quatro fins de semana. Então... São quatro fins de semana... Pra ganhar, né, toda semana você tem a chance de ganhar uma parte da Anaconda, você juntando as quatro no final, você ganha ela permanente, até tá? Não é aquela roleta, né, aquela roda-fortuna aqui da... Dá... Vou abrir aqui rapidão. Não é aquela roda-fortuna que dá Eu nem sei o que que é. Assim não dá, assim é ruim, ó. Assim pra roletar assim, ó. Deixa eu ver o que eu ganhei já. Bolufas. Vou colocar no automático, senão vai ficar, vai ficar demorado. Não é aquela roda fortuna que dá prêmios, né? A tradicional, que você roleta e vai ganhando prêmio de ZP. Mas é uma roleta que, pelo que o pessoal tá me falando, tá bem fácil. Pode ver, ó, que eu, eu joguei um dia, dois dias, direto na conta, né? A conta que eu tô fazendo live upando na, na rank E tô ganhando bastante ficha. Tô com. tal com 140 fichas né, no começo. Então vem bastante coisa bem bastante ficha então a chance de você pegar as peças tá bem fácil, tá? Não é aquela arma, né? Não é aquela anaconda, aquela arma que caramba, pô, essa aqui eu vou estourar, vou que essa aqui eu vou maçaricar na rank demais é uma arma permanente, né? Então, vamos lá. E a gente também tá pedindo que voltasse o crossfire raiz, então a raiz era essa. Antigamente você roletava, né, nesses eventos. Pra ganhar, fazer evento mensal, fazer esses eventos, pra ganhar uma katana 30 dias, pra ganhar um item, mano, 30 dias. Então, é bom, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque a gente quer, queria um item melhorzinho, mas tá bom, né? A pistolinha dá pra usar na boa secundária, pra quem não tem, é um, é um prêmio bom, é um prêmio bom. Razoável, né? Razoavelmente. Sendo que pra ganhar ficha bem fácil, você loga por dia, você logou já ganha 10. Você jogou 30 minutos, e já ganhou 20. Ilimitado, isso é ilimitado. Se você jogar o dia inteiro, você vai ganhar trocetas fichas. Se você gastar 300 k de ZP, você ganha, é, você ganha 60 fichas. Você ganha, se você gastar 10k de ZP, a cada 10k de ZP, você ganha 50. Isso aqui eu acho que ninguém vai fazer, não é possível. Né? Mas o resto tá bem fácil de ganhar ficha. Então, é, por esse motivo tá bem razoável. A gente bugou. Deixa eu ver o que eu já ganhei aqui. Ó, por enquanto. Eu ganhei esse monte de tranqueira aqui, eu acho que não é cumulativo né, não é acumulativo ainda não ganhei a peça Quero ganhar a peça, vem que vem, vem neném. E esse mês, como eu falei no começo, cara, tá tendo bastante evento, bastante evento, deixa eu só, oi, ganhou? Quase, deixa eu só deixar a alfa aqui pra mostrar pra vocês, já tem muito evento, cara, tem muito evento acontecendo tem ó, no próximo vídeo eu vou falar sobre a, a as Hill ribbons né as fitas o sistema de méritos que tem algumas pessoas que estão com dúvida então no próximo vídeo não perca eu vou falar sobre o sistema de mérito tá então explicando lá que tem gente que não sabe tá aparecendo arma lá na, na, na bolsa deles e não sabe o que que é né a desert a desert crystal né Blue Crystal lá que é um prêmio da, da, dos méritos, né? das fitas, então vou estar tá explicando isso no próximo vídeo. Então coloca o like aí, é, ativa o sininho para você não perder que eu vou estar tá falando sobre isso no próximo vídeo, fechou boneco? Até então, tranquilinha aqui, só ganhando porqueira, <risos> só ganhando lixinho, granada, granada, pétalas, tudo, tudo de um dia. Deve ter algum, pelo menos um itemzinho de sete dias, né? Ó... Z8, Pró próximas roletas, coloquem kit C4, coloquem capa, coloquem colete, coloquem é, kit bolsa, seria bem legal né, e a peça da, da, da arma, kit bolsa, deixa eu ver mais o que que a gente usa bastante, é, Dá pra o óculos, né, óculos anti-flash, o óculos, aquele capacete novo lá de, de ajudar na visibilidade da Smoke. Esses, esses, esses acessórios aí seria bem interessante colocar na roleta, tá? Então segue a dica aí, Z8. G8. Já que é aniversário a gente tem direito de pedir um pouquinho, né? <risos> vamos lá. Eu tô com a voz meio boneca. A, a, a, acima do, no, do normal, porque eu tô meio tomei Tô meio gripado, mas... Vamos que vamos. Olha, kataninha, katana. Só que é das antigas mesmo. Sabe que a katana era, era katana 30 dias, 7 dias pra pegar nas roletas passadas, hein? Aí demora demais roletar o skip, assistindo. Pessoal, vou roletar mais rápido aqui. Porque senão eu vou demorar muito. Ó, se você apertar aqui. Ó, se você apertar e apertar F5, ó. Ela vai... Ela vai... Ó ela vai rapidinho aqui tá, ó, você vai apertando F5 ó, você, você aperta F5 você roleta, aperta F5 e ela já atualiza o ruim é que não dá pra você ver né, só dá pra ver depois ali, ó. deixa eu ficar com a 50 eu paro acho que não vai demorar tanto porque a intenção do vídeo é ficar curto, mas esse negócio demora, deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Até agora, ó, ganhei tudo, mas não ganhei a peça. Só não ganhei a peça. Não ganhei a peça ainda, mas não vai ganhar, né? Vamos lá, vamos ver. Vem que vem, vem neném. Vem a peça da Anaconda também. É, é aquela velha história, né? Quanto menos ficha você tem, mais rápido você ganha. Parece Quanto mais fichas você tem desses eventos, parece que mais demorado fica, né? Pra você ganhar as coisas, então... Eu creio que se eu ganhar, vai ser lá no finalzinho, creio eu. Ó, sem itens. Vamos lá. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Então, se você ganhou uma vez, já era. Não tem, porque é só peça. Peça, acho que não dá pra ganhar mais de uma. Eu, eu creio que não dá pra ganhar. Nossa, aí, eu passou do lado. Eu creio que não dá pra ganhar mais de um, de um anaconda não, então não adianta você pegar várias peças que não vai adiantar nada. Eu acho, mas quase certeza disso aí. Quase certeza. Conhecendo bem, né? Conhecendo bem. Ó, tá muito demorado, calma aí, deixa eu fazer aquele sistema de novo. Ó, você aperta, aperta F5, ó. Apertou, apertou F5 e já foi, ó. Vou deixar só 10 no automático, senão vai, vai, vai demorar muito. Sei que não dá pra ver, mas depois dá pra ver o que a gente ganhou, gente. Você apertando F5, ó, vai rapidão. Você que tá com 300 fichas aí. Deixa eu ver. Ainda nada da peça. Só vem do lado a danada. e tô com 140 fichas, nada. Ainda nada. Vamos ver se tu vai ganhar essa postiga aí. Opa! Olha, paz. Rapaz, que isso, hein? Senti ali que eu fui trollado, hein? Senti ali que eu fui passado pra trás. Senti ali que eu fui roubado ao vivo, hein? Sem falar também que vai encher o baú dessas coisas, né, meu? Isso que é fogo. Eu sei que tem o um baú limitado e já tá com o um baú cobre estufado de, de coisa. Imagina. Vamos peçar. Cadê a peça da Ruby? Da, da Ruby? Urubirubirubi. Olha, agora vem. Vem, neném. Vem que tem. Olha, em 14 áreas. Danado. Ih, ganhei mais ficha. Vou tentar, né? Então é isso, rapaziada. Só para vocês saberem aí. tá eventos tá está rolando. Lembrando que são quatro finais de semana, né? Nesse mês de... É fevereiro que, que está sendo gravado esse vídeo, então você tem que participar dos quatro fins de semana, tá? Das role... da roleta e ganhar as quatro peças. Se você só ganhar três, você não vai conseguir completar na conta para ganhar. Então tem que ser quatro, tem que ser quatro peças. E um, um detalhe bem importante que o pessoal tá, tá falando que, que consegue. Não vai acumular, tá? gente? Tipo assim, aqui você ganhou 500 fichas e ganhou na primeira você ganhou uma peça na anaconda. Se você deixar as fichas aqui, não vai acumular para a segunda roda do, da semana que vem, não. Tá? Ó, pode tá, estar tá até aqui, ó. Então só tô avisando, não acumula, tá? As fichas não acumulam. Então nem adianta você guardar, deixar parado aí que não vai acumular, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus, um grande abraço E lembre-se, porque ser gamer E roletar pra ganhar Uma peça da Anaconda Rubi, tá rumo à guerra Fui, não esquece do like Não esqueça de seguir as redes sociais E live no Facebook, voltamos com as lives aí Não esquece, tá aqui o link aqui também Vai estar tá fixo nos comentários, valeu? Fui, chupa bife